Projeto que, que, que venda a nomeação de parede de prefeito, desprefeito, vereadores, vereadores e outros. Estão tá comissionando, em é, função comissionada É um projeto que aprovou o no do 27, junto com essa indicação, porém, esse projeto não foi, não foi colocado em pauta. É um projeto que, e se ele não for colocado em pauta, automaticamente, esse projeto vai ser ativado, porque é, é, hoje, não, a última sessão será a próxima, né? então ele será ativado. E aí, é um projeto importante, eu acho, né? porque a gente tem recebido reclamação, porque lá no início do mandato, alguns funcionários foram dispensados, porque a administração falava que é, era, era carro, os carros deles é, para como como é, parentesco, mais próximo, né, causando a, a prática do neopatismo. E hoje, a regramação da população, e algumas falas feitas por alguns vereadores é, fazendo certas denúncias, que existe a, o gol de parentesco com os níveis mais alto da, da, do município, da prefeitura, e esses não são polidos. Então, a, automaticamente, pode esse projeto para que... Que o município possa se adequar à lei a nível nacional, que é a lei nacional. Enfim, então, a minha preocupação é essa: o projeto automaticamente ele vai ser ativado. Mas se ele for ativado, no início do ano que vem, eu estarei voltando com ele, não tem problema.